Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje eu quero deixar para vocês três livros para você começar a ler né? aí nesse início de ano, início de ano de 2023, três livros que fizeram bastante diferença na minha vida. O primeiro livro que eu gostei, que eu, que eu comecei a ler, na verdade eu, eu não curtia muito fazer leitura. Eu busquei a fazer essa leitura pela uma necessidade, pelo momento que eu estava passando, e o meu primeiro livro que eu li foi O Poder do Silêncio. Se você nunca leu esse livro aqui, eu, eu, eu te aconselho a ler. Ele é um livro pequeno, ele é um livro rápido de fazer a leitura, e até mesmo para quem não gosta, que era o meu caso, eu não gostava de ler livros, uh, você vai entender, ele tem um... É, é muito fácil a compreensão da leitura dele, e principalmente se você está passando por um momento uh, de ansiedade, um momento de, de, de desejo, de, de, de conquistar as coisas, de empreender ou até mesmo de, de mudar a sua situação familiar ou, ou financeira, este livro vai te ajudar, é um livro que você vai iniciar a fazer a leitura, vai entender o poder do silêncio, porque muitas vezes a gente fica com muita... não que a gente fique falando demais, mas muitas vozes dentro da nossa cabeça não, não deixa com que a gente venha raciocinar e montar um, um plano, elaborar uma estratégia, porque fica pensando muitas coisas. Então, quando a gente consegue compreender o poder do silêncio, buscar aquela compreensão as coisas começam a ficar mais claras para nós a partir deste momento. Então, eu recomendo muito a fazer a leitura. O poder do silêncio, ele, ele tem o poder de transformar do silêncio está. Ó, o poder transformador do silêncio está em nos libertar dos pensamentos, medos e desejos, é, dissipando as tentações do passado e as expectativas em relação ao futuro. Só no presente podemos descobrir quem realmente somos, alcançando assim a paz e a alegria que estão dentro de nós. Então, a gente fica com muitos pensamentos, tanto do passado como do futuro. Né? E esquecemos de viver o presente. Então, esse livro é de grande ajuda, de alta ajuda para quem... Uh, vive nessa situação, né, neste momento, ou para quem não vive, também é interessante. É um livro de cabeceira de cama para você ler. Eu já li mais de uma vez já e, e, e vou voltar a ler novamente neste ano de 2023, tá? Então eu vou passar aqui três livros. Este é o primeiro, tá? O segundo livro que eu tenho aqui é o nome dele é Mais Esperto que o Diabo. Talvez você até já leu se não leu eu recomendo a ler porque ele ele nos traz entendimento de como que funciona as armadilhas contrárias né como que funciona as armadilhas que nos impede né de prosseguir que nos impede de conquistar algumas coisas né muitas vezes a gente a gente tem o planejamento a gente tem o, o, o plano mas chega na hora para realizar chega na hora do vamos, do vamos ver você cria um bloqueio dentro de si e você acaba não fazendo. Ah, Um exemplo agora na virada de ano. Ah, Em janeiro eu vou iniciar a fazer o exercício físico, eu vou iniciar na academia. Chega janeiro, passa a primeira semana, segunda semana, terceira semana, você não faz. Algo está te impedindo, então você tem que reconhecer isso dentro de você. Você reconhecendo o que está que te impedindo vai te dar mais força e combater esse impedimento. Só assim a gente consegue prosseguir em toda a jornada. Tá? E isso é para tudo. Seja na família, nas metas familiares, nas metas financeiras, nas metas pessoais, né? com a nossa saúde, o nosso corpo, esse cuidado que temos que ter. Tá? Uh, então, bem bacana esse livro. Tá? Eu recomendo muito esse livro aqui. E o outro livro... Né, que eu recomendo bastante. Você já deve ter uh, ouvido ou ouvido falar que é o pai rico e o pai pobre, tá? Esse livro aqui ele traz uma compreensão bacana para quem quer, para quem quer ser um, um, um empreendedor, para quem quer né, prosperar, para quem quer investir o seu dinheiro. Ele traz uma compreensão bem interessante, tá? Que até a gente tem aqui, ó. Uh... Uh, ensina por que a aquisição e a construção de ativos são mais importantes para o seu futuro do que um salário elevado e as vantagens uh, físicas de quais investimentos e, e empresários desfrutam uh, desafia a crença de que sua casa é um ativo como milhões de pessoas aprenderam na prática quando a bolha imobiliária estourou né, e um fiasco de crédito de risco veio à tona. Retifica porque não podemos contar com o um sistema educacional para instruir nossos filhos sobre finanças e porque essas habilidades crucial é agora mais importante do que nunca. Explica o que ensinar aos seus filhos sobre dinheiro. Para que... Uh, para que se preparem para os desafios e as oportunidades do mundo atual, aproveitam a vida da riqueza que merece. Então é um livro top, muito top, né? a, a principal razão pela qual as pessoas têm problemas financeiros é que passam anos nas escolas, mas não aprendem nada sobre dinheiro. O resultado é que elas aprendem a trabalhar por dinheiro, mas nunca a fazê-lo dinheiro trabalhar para elas. Então, pessoal, se você quer transbordar, quer ser um empreendedor, quer investir, este livro aqui, tá? Pai Rico e Pai Pobre, eu recomendo. É um livro top para você iniciar tá? uh, a sua nova jornada sobre investimento. Ele vai te dar um... um um conhecimento amplo do que, que você precisa fazer do como você tem que iniciar e a importância né que você tem que e a importância que se tem a, a, ao teu conhecimento sobre colocar o dinheiro a trabalhar por você então pessoal fica aí a dica então tá dos três livros para você iniciar o seu ano de fica aí a dica então para você iniciar o seu ano de 2023 e desejo a você um ótimo ano, um ano de prosperidade, abundância, transbordo, tá? E nos vemos aí no ano de 2023. Fiquem com Deus!